Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a queridíssima CD Project Red que ela só traz é, o supra-sumo né, da indústria dos jogos. Ô oh, empresa legal! É muito difícil, né, galera? Então eles fizeram aí uma transmissão na Twitch aí com alguns desenvolvedores Falando sobre o novo patch que eles lançaram, ponto 3 aí para o Cyberpunk 2077. Quem diria, né, galera? Que uma empresa que fez o The Witcher 3 é capaz de fazer um jogo tão cagado assim. Cara, é de... Eu não sei nem o que dizer. Sabe aquele aluno nota 10 da escola que de repente ele fica nota 3? É bem isso, cara. Aconteceu alguma coisa muito grave. Mas o que eu quero comentar aqui... É a grandíssima bosta que o, o nosso amigo Miles Tost, olha que nome, ele é designer de níveis e ele se expressou ali né, na, na Twitch lá, ele estava conversando lá e aí ele, ele muito comovido, né, muito preocupado assim, com o como tá o, o nível da, da, da falação a respeito do jogo dele. Eles estavam, assim, bem tristes mesmo com a comunidade. Sabe quando você fica triste com uma pessoa porque ela tá falando mal do seu joguinho? Aí, olha só o que essa mente brilhante falou a respeito aí do, do lançamento desse patch. Abre aspas. As pessoas não têm noção do quão difícil é criar patches para um jogo já lançado. É basicamente... Como fazer uma cirurgia cardíaca aberta. Fecha aspas. Não, esse cara merece um prêmio, velho. É, assim, a Globo tá perdendo ele, Hollywood tá perdendo ele, né? O que me importa se é difícil, o que te importa se é difícil fazer um patch ou não? É um serviço voluntário que eles estão fazendo? Tipo assim, não, a gente vai fazer o serviço voluntário aqui de lançar o jogo mais bosta de todos. É voluntário isso aqui, galera? Tipo assim, é, é um SUS? Como é que é? É o SUS? Você vai lá, aí o, o médico te abre, faz a cirurgia lá, tem que estar tá tudo certo e, e foi de graça. É isso? Eu não entendi o preço, que, o preço do jogo lá na, nas plataformas digitais, então, né? Agora, o que que interessa pra gente que é consumidor o, o, a dificuldade de se criar um produto? Será que você vai lá no, no supermercado lá e fala, pô cara, esse, esse arroz aqui tá caro demais, mas é difícil, né? Véio? O cara, o dono lá, ele tem que plantar, ele tem que... No, no, coitadinho do cara. Não, cara. Você quer o melhor produto possível pelo menor preço possível como consumidor. É isso que a gente quer. Agora, não interessa... A dificuldade que é fazer esse produto Se a pessoa se, né, A pessoa que eu estou falando aqui Se a CD Project Red né, é, Sente essa dificuldade Não entra no jogo Não produz games Não faça jogos Sai dessa indústria não, Vocês não dão conta É justamente isso que acontece Vocês não dão conta Vocês tiveram aí a... Né? Eu acho que foi assim. Sabe, sabe aquela coisa que acontece uma vez a cada mil anos? Que é a, a pro, você fazer uma coisa assim extraordinária? Eles fizeram isso com The Witcher. Galera, The Witcher 3 é um jogo que tem problemas, tem problemas, sim. Mas assim, a, a qualidade dele supera todos os problemas. E a gente reconhece isso. A gente sabe que é assim. Não interessa pra gente chegar um jogo aqui. É, todo 100% né? A gente sabe que não é possível Não é possível Chegar um jogo para você 100% A gente sabe disso Existem problemas técnicos Relacionados à computação que ainda não foram sanados A tecnologia de informação De computação Até o momento não permite uma série de coisas né? Que ao longo dos anos serão sanadas A gente entende Perfeitamente isso, mas o que, que a gente quer? A gente quer um jogo que Toda a qualidade dele Supere os seus defeitos Foi o que aconteceu com The Witcher The Witcher 3 é um jogo que todas as Qualidades dele superam E muito os seus defeitos E aqueles defeitinhos ali a gente passa por cima Tranquilo, não é isso que a gente está Falando aqui, agora A, a, a empresa chegar aqui e, e falar né Com comoção, ai meu coração ah, É tão difícil fazer Um pet. Ai, é tão complicado fazer um pet aqui pra vocês, sabe? Não interessa, cara. Não interessa a dificuldade de se fazer um produto. Se você lança ele no mercado, a gente quer o melhor produto possível pelo menor preço possível. Então isso aí é um desabafo grande em cima da CD Project Red. Era uma empresa assim que eu tinha uma estima muito grande. Se ela tivesse, por exemplo... É, feito... Dá é, da cara a tapa mesmo né? Chegou assim, galera Foi mal, errei Vamos trabalhar para consertar aqui o cyberpunk, o cyberpunk 2077 A gente vai dar o nosso melhor em cima disso Vamos tentar aqui é, dar uma gratificação pra, pra galera que comprou né? A gente reconhece o nosso erro Mas não, o mundo é uma bosta, cara O mundo, a, a, as empresas... É tudo assim o mundo hoje em dia cara ele é um lixo a verdade é essa o mundo hoje em dia é um lixo as pessoas não têm coragem de admitir os seus erros elas sempre ficam inventando desculpas em cima de desculpas tentando colocar aí é, coisa que não existe dentro de um cenário é, tentando colocar aí coisas emocionais politicagem é sempre assim então assim, o mundo é um lixo e a Acid Project Red é um lixo maior ainda por conta desses, é, disso aqui que ela está falando, beleza? Bom, se você se sentiu aí é, ofendido por alguma coisa que eu disse aqui, me perdoe, né? Não foi para você. Todos e os a, as minhas palavras aqui foram direcionadas para a empresa Acid Project Red. Né? Se você faz parte da CD Projekt Red aí, ou tem carinho pela CD Projekt, ou gosta dessa bosta aí de Cyberpunk, também, é, e aí se sentiu ofendido. Me desculpe pela sua ofensa, mas a minha opinião aqui permanece, beleza? Então, pra quem acompanhou aí, um grande abraço e até mais.